Bora falar bem rapidamente, Rodrigo, com relação à sua preparação. Como é que tu fez? Do momento que saiu o edital até a sua última semana de prova, como que foi? Ah, eu, assim, quando, acho que o edital saiu em dezembro, na verdade. Eu ainda demorei um pouco, eu estava formando, formei assim meio desanimado por causa da pandemia, isso me afetou muito. Na, na, na minha reta final minha, a minha graduação inteira foi excelente mas a pandemia deu um corte assim eu perdi o estágio que eu fazia que era excelente, também era no serviço público não da prefeitura mas estadual então isso me deu uma desanimada quando eu voltei de férias e aí eu já tinha ciência do, do concurso vi o edital falei, cara vou, vou me comprometer vou, vou decidir, vou enfiar a carga e vou tentar me preparar para isso Nunca tinha estudado para concurso público. Então, primeira coisa que eu fiz, ah, vou preciso de cursinho, não adianta. Estudar livre não vai rolar. Eu, ainda mais com a quantidade de matéria, lei. Falei, cara, preciso de orientação, não adianta. Vou precisar caçar um cursinho. Depois de uma pesquisa ali, outra aqui, encontrei o Psicologia Nova. Quando eu vi a descrição, já tinha olhado até em outros cursinhos que eu tinha achado interessante. Quando eu vi a descrição do cursinho do Psicologia Nova, eu falei, não, é esse aqui. É, esse aqui. é completo, é saúde, é conhecimento específico. Teve vídeo-aula, vi os PDF ali, falei, não, esse aqui me parece, parece coisa boa, fechei no Psicologia Nova. E aí, dali até o último dia, antes da prova, estudei de segunda a sexta, sem pular um dia, feriado inclusive, final de semana não, exceto no último mês, de prova, que eu comecei a estudar domingo, umas duas horas e meia, três horas ali de manhã, só para dar uma fixada melhor. E o resto de segunda a sexta, sem tirar nem por tu, tu estudava quantas horas durante os dias de semana? Então, isso varia um pouco, porque, igual falei, eu foi meio que meia-meia. Assim. Metade da minha preparação eu estava trabalhando, então eu tive que conciliar um trabalho com estudo. Nessa época, eu tentava bater uma meta de umas quatro horas e meia por dia de estudo. A, não, a rotina era puxadíssima, era assim, mas eu dava conta, eu consegui. Depois, é, quando o meu contrato encerrou na prefeitura, aí eu fiquei mais livre para estudar para o concurso. Assim. E aí foi meio que escalando. Logo que eu saí, ainda faltava um tempo, aí eu estudava, sei lá, umas... 7 horas. Quando eu tava perto do concurso, eu estudava, sei lá, de 8 da noite até... 8, 8 da manhã até 8 da noite. Caraca! Então, umas 10 caraca. horas. É. Tirando assim, lógico, né? Tipo assim, de 8 da manhã até 8 da noite, se inclui, né? Várias pausas, sim, sim. almoço e tal. Aí, no geral, dava... Nem todo dia era bom. Tinha dia que chegava quatro horas da tarde, eu tava tipo assim, Jesus amado, chega. O <risos> que que te mantinha na linha? nó A primeira determinação mesmo de que eu tava fazendo um negócio para valer. Que assim, e de que eu... Pô, concurso público sempre tem aquela continha. Isso eu já escutei muito antes de eu pensar em fazer concurso, né? Que assim, a, a concorrência, pô... Tem, sei lá, metade da galera faz, assim, meio, meio solto estudando, assim, meio li, estudo livre. Uma parte da galera é, estuda conciliando com outras coisas, então esse cara não consegue estudar tanto. E normalmente esse cara demora mais a passar, porque não consegue dedicar exclusivamente para isso. É uma menor parte que realmente está lá, assim, com o sangue no olho, dando para caramba o negócio. E eu pensei, cara, se eu ficar deixando a peteca cair, eu vou entrar no grupo de gente que, infelizmente, tem menos chance de passar. Então, eu, eu, eu preciso manter o foco. É um compromisso comigo mesmo, de que eu não tenho outra opção. O caminho aqui é um só. Como percorrer esse caminho? Acho que a gente pode até falar sobre isso, da forma de estudar. Isso é outra coisa, mas um caminho é um só. É, tem que estudar muito, repetir demais até você estar tá sonhando com isso eu sonhava com, com conteúdo não estou não zoando, isso deve ter acontecido com você também, acredito uhum. é, eu acordava quatro horas da manhã, do nada lembrando de lista, de coisas assim é... mas não tem outro jeito eu acho que não tem outro jeito então o que me mantinha firme no caminho é que assim cara, pô, cansar essa parte é um, é um período ali é seis meses da minha vida, eu comprometi seis meses da minha vida a isso, mas é, é isso, é, é o caminho que eu tenho que fazer para conseguir passar, ou para ter chance de passar, porque eu também não tinha certeza que eu ia passar. Eu só eu sabia que, se não fosse daquele jeito, eu não ia ter chance nenhuma. Então, para ter chance, eu ia ter que enfiar a cara e, velho, seis meses, esquece o resto... Faz isso e beleza, pelo menos a minha consciência ia estar tranquila de que eu fiz tudo que eu podia fazer. Tu teve alguma inspiração para passar esses seis meses aí nessa imersão? Não, eu mesmo. Eu, a minha própria cabeça, cara, que eu precisava... Eu que eu não ia, não ia ter muito jeito, assim, sabe? E, claro, inspiração, assim, familiares, né? De ah, pai, mãe, etc. De todo mundo falar, sei lá, ao longo da vida inteira, de que é, a média ia me levar até a média. E não muito mais do que isso. Então, independente do que eu fizesse, não interessava a profissão, eu fazia direito antes de fazer psicologia. Teoricamente, direito é uma profissão mais conceituada. Quando eu falei que eu ia querer fazer psicologia, meus pais nunca falaram assim, ah, vai trocar uma profissão excelente por uma outra, é muito mais difícil de ganhar dinheiro, etc. Não, eles só falaram, beleza, seja lá o que você for fazer, você vai ter que ser muito bom para dar certo. Então, você vai ter que estudar muito, independente de qualquer coisa. Então, isso já foi assim. É a primeira explicação também que junta coisa que, tipo... Eu não vi outro caminho a não ser estudar muito. E aí, e eu fiz um compromisso comigo mesmo, de que eram seis meses para me dedicar àquilo. Então, no momento que eu me inscrevi no cursinho, eu decidi por isso. Diz, não, não, só, só vale... Pagar a grana e resolver entrar nesse jogo aqui, se for pra é, jogar pra valer. Então, o tempo todo que eu pensava, um dia ou outro, assim, pô, tô cansado, eu falei, cara, é, vai valer a pena. Vai valer a pena. Tu chegou a comprar algum livro? Comprei um. Eu comprei, não, assim, Freud eu já tinha, porque eu, eu já. Sou adepto à psicanálise na clínica, assim, desde a da, da formação, fiz iniciação científica, congresso, etc. Então, tinha livros do Freud, que eu já li os textos. Dalgalarrondo eu já tinha também desde a graduação. Do concurso meu, eu comprei um livro por pura, pura interesse, pronto. Que foi Loucos pela Vida. É bom, cara. É, é, muito bom. Livro muito bom, muito bom, muito, muito bom mesmo. Bom muito bom, gostei muito o do Foucault eu tinha também que era o História da Loucura que eu já tinha lido A minha leitura anterior não servia de nada <risos> é, o concurso é, verdade seja dito não servia de nada então o que eu comprei mesmo, que eu falei assim ah não, vou ler, e nem foi ler para estudar eu estudei o Loucos pela Vida pelo cursinho eu não estudei pela minha leitura eu li pelo puro interesse em saber Só esse foi o único livro que eu comprei o único Caraca, teve uma economia muito grande, viu? Porque era muito livro e, assim, uns livros pesadinhos. Até Foucault era bem complicado. É, Rodrigo, tu estudou para um concurso, passou um primeiro concurso que você fez, acabou de terminar a faculdade e foi um concurso bem diferente, porque ele trazia só legislação, do SUS, claro, especificando um pouco, puxando um pouco para Belo Horizonte e também uma lista bibliográfica gigantesca de livros. É diferente dos concursos para tribunais, outros concursos prefeituras, por exemplo, e tem um lado mais fácil e tem um lado mais difícil. Eu até tinha falado isso nas outras lives. O mais fácil é que a linha todo mundo por baixo, tá? Todo mundo começando do zero. O mais uhum. difícil é que é tanto conteúdo, tanto conteúdo que é muito fácil perder.